Olá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já tô aqui ao vivo e tô aguardando. Vão chegando. Não vai vir ninguém ainda. Olá, né? Vou esperar vocês chegarem para começar. Tô aqui arrumando o celular variar e hoje nós vamos falar a respeito das mudanças quero mudar Armin, mas não consigo o que que eu faço por que que eu tô assim né gente eu já fiz de tudo de tudo que eu poderia ter feito oh, o pessoal já tá chegando olha aí que eu poderia ter feito, tenho consciência, né, de que eu preciso dar um jeito na vida, mas eu não consigo mudar. Não sei, tem alguma coisa que parece que me segura, me impede. O que que é isso? Como é que eu posso definir essa coisa... Que me segura quando eu digo assim: eu não vou repetir tal atitude. Lá estou eu de novo repetindo, lá estou eu de novo fazendo exatamente a mesma coisa que eu fazia anteriormente. Ela tendo muita gente, o pessoal que vem reclama sempre da mesma coisa, né? Como a maioria, a maioria, não todos, mas a grande maioria reclama o dinheiro. Ou saúde, ou aquilo que eles chamam de amor. Né? Ficou bonitinho falar de amor? amor. É. Até quando o pessoal fala assim, Ai, Armin, como é que eu tô de amor? Eu falo, por quem? Primeiro você me pergunta de quem. Né? Se é pelo cachorrinho, é pela mãe, por aquele cara que você quer dar, né? Se você der, a gente pode até, nós podemos até começar a bater um papo. Então, vocês vejam bem, as pessoas, elas colocam uma delas em três, num em, em, em tripé. São esses três assuntos que elas têm, não tem outro. Parece que se um ausenta, os outros dois começam a balançar, ficam aleijados. Quando ela demonstra que tá bem, né? em alguma coisa, você vê que ali tem alguma coisa falha, não está. Por quê? Ela está com uma muleta, ela não está no, no, no, no, no completo, ela está com uma muleta. E quem é a muleta? Alguma coisa que naquele momento apareceu para ela. É naquele momento. Por quê? Porque ela não sabe lidar com essas situações. Pessoal, se alguém quiser fazer uma pergunta, eu estou disposta aqui hoje a responder, tá bom? Podem ir mandando. Eu não estou vendo nada aqui escrito. Se vocês estiverem uh, mandando alguma coisa, dá um toque. Uh, coloca aí e, e eu, eu preciso perceber que vocês mandaram, porque às vezes não aparece também escrito. Então, essa muleta não é dela, é uma coisa falsa. É colocada. Quando algo é colocado não é da pessoa, não faz parte dela, com o tempo aquilo vai desgastando e aquilo arrebenta, se quebra. A partir do momento que se quebra, a pessoa cai. E aí começa a aparecer o quê? Sérios problemas físicos. Sérios problemas de doença de ordem emocional que vai Problemas muito sérios, e naquele instante a pessoa ela começa a criar, ela começa a criar algo chamado defesa. Ela vai começar a se defender, atacando e se escondendo dos outros. Elas vai, ela vai começar a se esconder dos outros, começando a se esconder dela mesma. Então ela diz assim: ai olha. Eu não estou muito bem nisso, mas naquilo eu estou tão bem na cobertura. Se estivesse tão bem, ela precisaria falar? Você precisa falar algo que está bem? Você precisa anunciar a todos o que está bom em você o que não está? Para que, que você faz isso? Então, para começar o assunto, eu vou falar de um tema que vocês gostam muito, né? Vocês apreciam demais, Armin! O que é paixão? Vamos falar de paixão um pouquinho? Que é um dos tripés, né? É uma das pontas, é um dos pés. A paixão existe? Ela é algo. Como é que eu vou saber quando eu estou amando? Quando, porque é o amor, lá vem o amor de novo, né? Quando eu estou amando ou quando eu estou apaixonado. Ou quando eu estou apaixonada. Como é que eu lido com isso? Como é que eu sei que aquilo não... Certo? Quando você... Presta atenção. Quando você não tem controle. Quando o seu controle se perde totalmente. Que vem aquele você desist... não consegue lidar com ele ah, é, é uma é uma canseira é uma, é, uma, é uma falta de, de sensatez tão tão profunda e o medo né porque a paixão ela tem várias várias ela tem várias vertentes é o medo mas, medo do que? Medo de perder. O medo de perder é, é, é de tirar toda a ilusão que você criou por cima de uma situação... É, é de tirar de você toda aquela, a, aquela, aquela coisa que naquele momento te, te animou para a vida, te entusiasmou para alguma coisa, e veio a provar que você não está dependente do outro. Mas você quer que o outro fique dependente de você. Entendeu? Porque quando o outro fica dependente de você, você não vai perder. Nisso, você começa a alimentar uma série de insensatez em você e na outra pessoa. O que se transforma numa ilusão que o caminho é direto para a desilusão. Isso vai provocando uma série de problemas. Isso vai provocando um desgaste emocional muito grande. Por quê? Porque você não consegue ter concentração, você não consegue ter... Ah, você não consegue se apropriar, é, ter criatividade, ter outras ideias, ter outros, ampliar o teu mundo, ampliar o, o, o, o sabe, o, o, o os, os significados e as leituras que te dá. E muitas vezes nesse momento é que vem grandes oportunidades. E muitas pessoas vão perdendo oportunidades porque elas estão cegas. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês: a paixão pode ser financeira, sim, totalmente obcecadas por dinheiro. O valor delas de conquista, o valor de sustentação, o valor desse tripé é o quê? É o dinheiro. Porque elas sem dinheiro não prestam para nada. Quem elas colocam na frente? O dinheiro. O dinheiro compra tudo. Então, a primeira grande paixão da pessoa é o dinheiro. Só que ela pensa que não é o dinheiro. Mas é o dinheiro. Então, ela precisa se sustentar no financeiro dela. Aí, quando ela se sustenta nisso, ela vai que vai. Você quer ver uma coisa? Como que você vai perceber essas coisas dentro de você? Normalmente, nós, né, nós já... Uh, a gente já vem dentro de uma cultura, dentro de um DNA, dentro de hábitos, que precisamos, né? Primeiro estudar, vamos nos formar, depois trabalhar, casar, Depois, mas para você casar e ter filhos, você precisa ter alguma coisa a mais, né? Que te leve a esse entusiasmo. A, a, pelo menos a escola. Que você tenha mais afinidade, que você tenha ou uma ilusão maior. Mas a pessoa ela não pode vir desprovida de nada. Ela precisa vir ou com estudo, ou com dinheiro, com alguma bagagem ela precisa vir. Porque se ela vier sem nada, você vai casar para sair de casa. Você vai sair casar, você vai ficar com aquela pessoa para largar o DNA anterior. Que era da sua família. Então, você vai construir uma falsa família. Baseada na insensatez da destruição. Porque, na realidade, você não vai construir nada. Você vai se destruir. Esta é a realidade. Então, como que eu enxergo isso, né? Primeiro, você precisa tirar o cabresto. Como eu sempre falo, pessoas que usam cabelo e elas não vão enxergar nada. Tem só aquela meta, naquele caminho, elas não veem as laterais, elas não veem todo o potencial, tudo que a vida pode estar oferecendo a elas. E elas ficam insignificantemente presas naquilo que elas ressignificam de uma forma ampliada então, porque se a pessoa perceber que ela não está que ela está usando o cabresto e que ela não está vendo todo o horizonte ela vai continuar com o cabresto pensando que ela está vendo tudo e que ela sabe de tudo por quê? porque ela aprendeu a caminhar só naquele sentido. Ela não varia os sentidos. Ela tem medo. Ela precisa se prevenir em tudo. E quando ela se previne em tudo, ela acha que ela é uma pessoa que conquistou o mundo inteiro. Mas ela conquistou o quê? Uma parte. Muito insignificante, muito pequena. É a mesma coisa que você entrar no escafandro e profundo no mar descer no oceano ter alguma coisa agarrada lá em cima que vai te puxar e descer social você desce e a visão do escafandro, do escafando. você pensa que você está vendo o oceano todo mas se você não está vendo você está vendo aquilo que naquele momento está te Dando uma certa apreciação. Porém, você está seguro. Seguro no quê? Em alguém que está cuidando de você. E muitas vezes esse alguém é Deus. Pode ter certeza. Olha, eu tenho, eu estou aqui. Olha como eu tô E quem cuida de mim é Deus. E Deus está se lixando para você. Você pensa nisso. Você vê com esses olhos. Mas na realidade, você não quer mudar a sua visão. Você não quer mudar. Você não quer se transformar. Você vai continuar na mesmice. E dentro dessa mesmice que você tem, você precisa se autoconfrontar. Não. Você precisa se autoconfirmar. Eu tenho tudo que quero. Porque se você não fizer isso, você vai se perder. Vai se perder. De repente, você vai ver que a vida, ela, tem, ela não tem mais cores. Ela não tem mais, ela não tem mais intensidade. Ela não tem mais o sabor. E aí você quer mudar. Você quer se transformar. Você quer enxergar mais. Mas não consegue. Por que você não consegue? Porque você vai ter que provar para você mesmo, para você mesmo, que você tem tudo. É, uma, é um conflito interno. Isso leva, isso gera uma ansiedade tão grande. Isso gera uma dificuldade de... O seu mundo... E de se ver como uma pessoa extremamente preciosa, confinado num mundo pequeno. Confiado, confinado num mundo da onde veio, a, a, a, naquela sala, você vai estudar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai casar, vai ter filhos. Você completou um ciclo falso de vida. Não foi isso? Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho de como nós podemos lidar com essa situação. Como, como que eu vou fazer para mudar a arma? Porque tudo isso que você está falando tem lógica. Eu me vejo, eu me percebo mas eu não consigo mergulhar. Porque eu estou no escafandro, eu estou protegido, né? Eu estou protegida. Então, eu vou mergulhar, mas eu vou mergulhar protegida. Eu vou estar respirando com o oxigênio que está vindo lá naquele caminho para mim, né? Não é? Com a minha força. Então, eu quero saber agora como que eu arranco isso. Porque isso está me machucando muito. Isso me, é, é, me tensiona. Isso não me dá e não me traz. Ser eu. Eu sei que dentro de mim tem algo que está latente, tem algo que está pedindo, tem algo que está dizendo socorro. Me abra. Me entregue para a vida. Mas eu preciso confiar muito. Mas confiar em quê? Você não vai ter no que confiar se você não confiar em você. Sim, eu, eu até hoje pensei que eu confiasse em mim. Mas de repente eu estou percebendo que um, né? Que eu estava com duas muletas, Me sustentando sobre uma. Que, na verdade, o que estava me dando a base, me dando a sustentação, me dando apoio, eram as muletas. Não era eu. Não era a minha essência, não era a minha estrutura, não era a minha vontade. Mas era uma percepção de vida dominadora que eu tinha. Eu achava que eu dominava tudo. Eu podia dominar tudo, só não dominava a mim. Como fazer? Primeiro, primeiro, não tem já é tarde, ou é cedo, ou é agora, ou é amanhã, ou não é. Tem sim. Tem a tua força, tem o teu querer, tem principalmente daquela você fez para conquistar as coisas que você conquistou, agora conquistar as outras. Não precisa fazer cirugio esse... essa sustentação, porque ela é você. Você se afastou. Então, o como você agiu anteriormente? No que, que você acreditou, na sua capacidade, no seu potencial, na sua verdade. No, no que você colocou importante para chegar onde você chegou, na, nas conquistas que você teve, limitadas ou não, você confiou. A sua confiança, ela ficou reprimida, ela ficou fechada só ali, só naquilo. Você não estendeu ela, você não ampliou, você não. Sabe? De repente você falou: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero eu... Pumba, fechou. Fechou tudo. Quando você se vir de verdade e falar: olha, o que eu conquistei. E por que agora eu não posso abandonar um pouco esse medo da perda? Esse medo de não ser melhor ou pior que o outro? Esse medo de querer ser mais que o outro? Por que, que agora eu não posso chegar a mim e dizer, eu posso ser mais do que eu? Eu posso ser muito mais do que eu. Porque eu fui tão insignificante para mim. Que eu quis me ressignificar, me, me ressignificar aos outros. E agora eu posso dizer, eu vou significar a mim. Eu vou chegar a mim. Mas como que eu faço para chegar a mim? Eu não me percebo. Eu, eu não sei quem eu sou. Eu não sei onde eu estou. Eu estou sentindo hoje. Cúmplice de tudo aquilo que eu deixei para trás. Não, você não é um cúmplice de quem você deixou para trás. Você é uma pessoa inteira. Você pode conquistar, você pode conquistar muito mais do que você pensa que não dá para mudar, que não dá para conquistar. Existe uma coisa que é vontade, existe outra coisa que é necessidade, existe outra coisa que é desejo, existe outra coisa que é necessária. E o que, que é necessário? Primeiro questionar. Se eu vim só para isso aqui nesse plano, eu já realizei, para que, que eu vou querer mexer naquele tacho, né, que tá em cima lá daquela brasa toda e ver a fumaça sair e até poder me queimar. Não, aí é que você está enganado. Aí é que você está enganada. Botar a mão na massa. Você precisa botar você inteiro dentro de uma situação. E começar a questionar. Eu estou aqui para quê? Para cá, à toa, só por causa disso, ou daquilo, ou daquilo? Ou eu vi necessidade que eu tenho? Do que que eu estou precisando? O que, que eu quero para mim? Eu quero mudar. Mas eu quero mudar o quê? Eu não sei o que eu quero mudar, eu sei que eu não estou bem. Com Estou bem comigo. Eu preciso mudar. Então, comece a questionar o que está que ausente dentro de você. O que está em falta? Nossa, eu nunca percebi as faltas que eu tinha dentro de mim. Eu sempre achei que eu estivesse completo. Não. Se você estivesse completo, você não estaria. Dizendo eu não consigo isso, eu não posso aquilo. Você não estaria percebendo a falta de segurança. Você estaria pisando firme, mas com a ajuda na muleta. Então, você não estaria definitivamente na conquista daquilo que você veio... Encontrar. Para poder alimentar a sua alma, o seu espírito e chegar num processo evolutivo, o que quer evoluir? A pessoa sabe que quer evoluir? A ficar sempre, ficar. Não, evoluir é transcender os limites que te limitaram a viver com constrangimentos, com crenças, com falsas religiões, com falsas crenças religiosas, porque tudo é pecado. Vocês sabem qual é a minha opinião em relação ao pecado, né? Todo mundo já sabe. Não vou ter que ficar falando toda hora aqui, né, gente? Pecado é não fazer o que quer fazer. Chegar à indecência... conquistar, de não se dar o direito de desfrutar o que você, o que o teu corpo, o que a sua mente, o que o seu espírito estão pedindo, devido às crenças não elaboradas dentro de você, porque você foi, você foi persuadido, você foi levado a ter aquelas crenças limitadoras, então você acredita no pecado, então, o que é pecado que eu deixei de fazer com medo de pecar e ofender a Deus? Né? Falando a Deus mesmo, falando a Deus. A Deus. Não é Deus, é a Deus. A você. E você acha que com isso você vai crescer na vida? Uhum. Só que você vai levar essa porcaria com você, né? A do que você deixou de se dar sacou? Então, o que que tá faltando? O que, o, qual é a, aquela coisa que você diz assim, nossa, eu indo a porta da prisão, do aprisionamento interno. A sensação que eu tenho é que quando eu me vejo nessa situação, eu eu né até num orgasmo gostoso mas depois eu me arrependo será que eu desconstruí tudo aquilo que eu acreditei pronto vou contigo você foi lá de novo e e, e se sustentou na muleta voltou para antigo. Você não deixa, sabe, você não constrói a sua base. Você fica numa base falsa. Ai, mas é tão assim o que eu quero. Não é tão assim. É o que você quer. É o que vai te fazer bem. É o que vai te trazer alegrias. É o que vai te trazer satisfação. É o que vai te, te botar para fora. Você tá com a na porta da prisão aberta. Você está com a chave na mão. Use. Desfrute dela. Pessoal, quando vocês entram em vocês, vocês vão ver a, a, a bagagem, o. o bagagem leve é uma bagagem, é aquela bagagem que você sempre sonhou tendo aquilo como algo escondido. É aquela bagagem construir uma vida inteira, para construir o que era correto dentro de um padrão, dentro de uma crença, dentro de uma educação severa, punidora e que te punha como se fosse responsável, como se aquilo fosse bom para você aprender a ser responsável por você. Você é responsável por você? É a mudança. Ser responsável por si. Não é ser responsável pela crença que você adquiriu. Não é ser responsável pela, per, per, por aquilo que você projetou como bom. Ser responsável por você é trazer a si tudo que vai te dar a satisfação de viver, de crescer, de criar, de abrir os seus canais. Isso é distribuir o amor. Como que uma pessoa frustrada em tantas coisas, ela pode sentir o verdadeiro amor? Vamos agora chegar no amor da paixão. Lembra? Como que você sente amor se você odeia o que melhor, te fazer, o que mais você quer? Você se pune para não ter. Fazer como faziam antes ou ainda fazem, não sei, né? As grandes, os grandes provedores da religião que se ficam contando, se batendo, se fazendo não sei o quê se mutilando pouco aquelas coisas horrorosas no corpo para se machucar, porque tão com desejos com não sei o quê. E você não se permite desfrutar e não sabe, e não se fechar dentro de uma dentro de uma redoma mal construída. Desse escafandro, se você não consegue enxergar o oceano inteiro. Quanto é ali que você pode desfrutar? Mas, Amém, é tão limitada que é limitada a tua visão. É, a tua visão é limitada. Não são as coisas que você pode, pode construir. Isso é evoluir. Quando você entra nesse processo de evolução, é quando você começa a perceber que você é capaz de conquistar a transformação. A transformação é não se julgar, é não se ver como uma pessoa inibida, é não se ver como uma pessoa que tira aquilo que dá prazer, aquilo que a leva a Alguma coisa boa, com medo de estar se perdendo e deixa de se dar o melhor. Quando nós nos damos o melhor, nós começamos a transformação. E desde a transformação é onde nós vamos entrar no processo, Autoanálise. E quando nós temos autoanálise, nós vamos ver tudo o que nós construímos e muito mais o que nós destruímos em nós. Nós construímos para fora. No entanto, nós destruímos interiormente. Agora, conquista o melhor. Você não precisa olhar para fora o que você construiu, porque aquilo tá visto, todo mundo tá vendo. Né? Construir aqui, eu construí ali, eu fiz isso, eu fiz isso. E eu construí aquilo. Primeiro eu quero saber o que eu quero construir para mim. Ai, ai, mas já é tarde. Não é não, não é tarde não, não. Nada é tarde, porque você tá vivo, você tá viva, não Tá? se ainda não entrou, sabe, eu fico pensando assim, que vem aquelas coisas da a pessoa falar, mas olha, eu já tô, não, não tá. A saúde física, a saúde mental, ela depende da sua autoaceitação, da sua transformação e principalmente de você, Fazer isso, às vezes até de uma forma muito dolorosa, porém com bom humor. Não deixar a dor ser algo tão, tão punidor, mas fazer da dor o caminho para chegar nesse amor. Só vou sentir amor. Primeiro por mim, sentir, porque nós estamos sentindo amor. Não adianta querer amar o outro. Você precisa sentir amor. Amor por quem? Rami? Não sei, por você. Você precisa abrir o canal. Todos, todos. A tua malha neural, neural expande, todo o seu corpo expande, os seus neurônios começam a funcionar. Tudo em você se harmoniza e de repente você fica um mensageiro de si mesmo. Um processo evolutivo aqui no planeta Terra. Tá certo pessoal? É isso aí que eu tenho para falar. Parem para pensar. Hoje eu vou ser mais rapidinho aqui na live. Porque é um assunto que não tem muito o que falar, tem mais que sentir. Construa aquilo que você desconstruiu. Você já construiu fora, agora construa dentro. Não tenha medo. O medo é o maior inibidor da evolução humana. Por isso que está essa merda que está. Né? Vamos sair dessa merda? Vamos, vamos. Chega. Vamos dar um basta nisso? Vamos. Né? Agora nós vamos começar a crescer e conversar direitinho. Tá bom, pessoal? Depois vocês vão lá na descrição pra saber. A maioria que tá aí já me conhece, não sei quem é, porque eu não tô vendo nada. Hoje vocês ficaram muito compenetrados, não mandaram nada escrito. Então... Sabem como me encontrar, tá? Qualquer coisa é só ligar para mim no 99675-5250. Um beijo grande para todos. Sempre na paz. Gratidão.